Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou explicar um exercício do Enem que dependia da observação das figuras e alguns conhecimentos sobre física, pois envolvia comprimento de onda. A figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para cinco tipos de lâmpada aleto metálico, tungstênio, mercúrio, xenon e LED, diodo emissor de luz. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda. UV e IV são as regiões do ultravioleta e do infravermelho, respectivamente. Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Qual tipo de lâmpada melhor atende ao desejo do arquiteto? Letra A, aleto metálico. B, tungstênio. C, mercúrio. D, xenon. E, LED. Agora eu vou explicar como que vai fazer esse tipo de exercício e como observar a gravura. Bom, você pode ver que a primeira é o aleto metálico. Ele libera pouca luz e precisa de uma sensibilidade maior dos olhos para enxergar. Quer dizer, não dá para enxergar quase nada. A parte da luz que é liberada essa parte que eu pintei de vermelho. Você pode ver que libera pouca luz e o olho vai precisar de muita força para poder enxergar. Então a gente pode descartar o aleto metálico. O segundo é o tungstênio. Ele libera muita luz na região do infravermelho e pouca onde os olhos conseguem enxergar precisando de maior sensibilidade dos olhos para ver. Essa lâmpada, antigamente, era chamada de lâmpada incandescente. Pode ver que o tungstênio, também, eu pintei também de vermelho, então ele libera pouca luz para a gente poder enxergar. Então a gente pode descartar ele também. O terceiro é o mercúrio. Algumas frequências dão para ver e outras não. Dá para ver também que tem um grande espaço sem liberação de luz. Então ele tem uns picos de liberação de luz e um grande espaço onde ele não libera nada. Então a gente vai precisar de uma, um, fazer uma grande força para poder enxergar. Então a gente pode descartar o mercúrio também. O quarto é o xenon. Ele tem grande intensidade na faixa do infravermelho e libera pouca luz na região do visível, aquecendo o ambiente. E ela emite uma luz branca que dói os, olho, os olhos e é proibida em carros. Então, você pode ver ó, que o xenônio libera muito pouca luz e o olho vai ter que fazer uma, um grande esforço para poder enxergar. E é aquela luz que dói os olhos quando, às vezes, a gente vê em faróis de carro, né? Mesmo que é proibido, alguns usam. Então, você pode ver, então, que a gente pode descartar o xenônio também porque não coincide o que os olhos veem com a luz que é liberada. O quinto é o LED. Ele está dentro da faixa do visível e tem uma interseção do olho com a luz isso, ele vai trazer uma harmonia para o ambiente. Então, você pode ver que o LED, ele dá uma intensidade de luz grande e dá para gente também enxergar, porque ele tem quase uma interseção. Tem uma parte dele que tem uma interseção com o olho e uma parte não. Só que de todos eles, o LED é o que dá pra libera mais energia e o que dá para ver melhor com os olhos. Agora, vamos passar para o meu quadro, que eu vou explicar qual é a letra correta e o porquê. Bom... Dentre as opções apresentadas, a lâmpada de LED é a que mais emite na faixa do visível e tem uma mínima intensidade na faixa do infravermelho, atendendo assim ao desejo do arquiteto, que é de não aquecer muito o ambiente. Então a letra correta é a letra E, a lâmpada de LED. Bom, espero que tenha gostado. Assine meu canal e até o próximo vídeo.